Opa salve galera beleza eu espero que sim galera é vou deixar aqui um teste aí que os eu fez aqui na trap solo do nosso parceiro aqui do canal inscrito né na verdade nosso inscrito é o big mo é um teste aí para ver como que as trap na formação t3 e t2 se sai beleza então galera não esquece de deixar aquele like daquela compartilhada aí para dar uma moral para o canal galera a gente está voltando agora a postar vídeos então velho vai ser muito importante se esse vídeo aí conseguir bater pelo menos aí é, mil views é, em poucos dias galera então eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir chegar nessa meta para o canal começar a subir de novo beleza é, se sabendo aí, ó, já tacou full bruto. Trocou o 7. Ok. Vai bater. 196m. Eita porra, bichinha poder alto, hein? Ficou com 192 e prendeu o líder. É meu amigo. trepzinha aproveada. Eu não entendi o que ele falou. Aprovada Lembrando galera Que pelo que o Big Moon falou é, Ele poderia trocar a falange né Mas ele queria ver Como que seria o dano se um titã Acertasse a falange dele Então vamos ver aí Como que vai ser as próximas Pancadas né? O Big Moon tá demorando Para soltar o líder dele Bora pedir de Cristo Solta o líder do cara Acho que ele foi a relatório e esqueceu de soltar o líder. e <risos> meu filho. Galerinha, não esquece de deixar aquele likezão. Aí, ó, ele mandou uma mensagem ali, galera. Ele falou assim: cabe por último, ok? Então agora vai ser fogo Arqueiro. Creio eu, galera, que o Arco vai dar um pouquinho mais de dano. Vamos ver, galera, vamos ver. No final do vídeo galera eu vou deixar os relatórios, beleza? Se eu achar, galera. Se eu achar o relatório. O arco machou rápido esse arco? 196m e ficou com.. Olha! 193! Errei! Achei que o arco ia dar mais dano, mas não deu. Mas é aquilo, galera. É a trapzinha. Desculpa, a depende com inf de frente. Ele não estava trocando a falange, sempre deixando inf, inf. E agora é que é o teste bruto mesmo, para ver aí se a cavalaria dos Rapsa é, vai dar bastante dano nele. Vamos ver, é, mais uma vez aí, passou no teste, passou aí no teste de inf, passou aí no teste de arco, dependendo aí os solos dos Rapsa. Trapzinha tá bruto, hein? Soltou o líder, voltou ali peladão correndo. <risos> voltou peladão correndo. Já trocou os talentos, galera. Já tá mudando ali a falange para meter aquele full cavalaria bruto. Deixou com 7 de velocidade. Full cav, 9 segundos, galera. Para bater. Já trocou o 7. Olha que set bonito. 196 m poder e prendeu o líder galera prendeu o líder mas olha só como que baixou o poder galera foi para 185 m misericórdia depois a gente vai tentar achar esses relatórios galera eu vou tentar achar com o mo aqui porque é eu não tive acesso a eu tive acesso a esse relatório há uns tempinhos atrás já tem quase um mês que esse vídeo foi gravado mas eu tava sem pc né tava difícil editar sem pc Galera, eu vou deixar os relatórios aí pra vocês, beleza? A trapzinha do Big Moo passou com sucesso aí nos testes. É, eu já avisava queimando bastante trap e a trap do Big Moo passou no teste. É, tudo bem que ela tá com poderzinha aí, beirando os 200M, né? Mas passou, não tira o mérito dela de ter passado nos testes. Então, galera, não esquece de deixar aquele like e fiquem aí com os relatórios, beleza galera? É isso aí, tamo junto, clã! Chamada de cotuco, ralifum, infantaria, só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco. Chamada de cotuco, ralifum, infantaria, só rajada de pipoco, frau. Qual será o estratagema? Prepare suas gemas Levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro, tem fazenda, festival é só uma lenda O importante aqui né W é que você aprenda Faça tropas de uma vez, migrando de mês em mês Tem os abusos viciado em comer carne de chinês A maior guilda do Lordes e o amigo deu o papo, não é ele? Então é, nepe, então é vapo. Atenção, bando de louco. Chamada de cotoco, rale infantaria. Só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco. Chamada de cotoco, rale infantaria. Só rajada de pipoco. É só Pneu, falar com o Sugar, mel Garmel e Cap e Se passar na entrevista, sua prova é Rally Party Que o Neste convocou, com o NPS é uma família Pra quem desacreditou, é W, formação de quadrilha Alô, alô, bando de louco, sua santo do pau oco Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo o medo não habita aqui, é só abalo sísmico Rally full, infantaria, herói lendário e sete mítico mas se troca, a tropa muda no caminho, não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho. Então vem cá, que hoje tem KVK e qual é a meta? manda a tropa nos ralis, se tá em fúria nós tá perto Atenção bando de louco, chamada de cotoco, Rally fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Atenção bando de louco, chamada de cotoco, Rally fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Flau. Chupa Morgana, meu amor, me apresentou esse vício Isso aí gente, o porra Chupa KW, chupa, chupa.